E aí galera beleza? Como vocês estão? Vocês tô bem? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje vamos falar sobre convocação para a culpa do mundo. A Copa do mundo vai ser no Qatar E vai ser, vai começar dia 21 de novembro, no dia do meu aniversário. E vamos conversar sobre prováveis convocações do Tite e e o que eu acho que ele deveria levar para essa Copa do Mundo. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo nesse canal. Me ajude a bater dois mil inscritos Quero mandar um beijo. Um abraço para minha amiga Milena, que ela fala aqui direto, assiste os meus vídeos no YouTube. Um beijo, um abraço. Olha só, vamos começar aqui. As, provável, as prováveis jogadoras que vão jogar a Copa do Mundo de 2018 no Qatar. Alisson Beck. Edson e Overton, do Palmeiras. Edel é Militão. Ó, oh, peraí. Zagueiro agora. Edel é Militão. Marquinhos. Thiago Silva. Gabriel Magalhães. Laterais. É... Daniel Alves. Danilo. Alexandre. Arana. E ou deles. no meio, Casimiro, Fred, Fabinho, Pateta, Coutinho no ataque, Neymar, Vinícius Júnior, Richardes, Matheus Cunha, Firmino, Everton Ribeiro e Gabigol. Na verdade, o Everton Ribeiro é, zague é zagueiro, não. Ele é, ele é. Ele é jogador de meia. E deixei o Everton Ribeiro aqui porque eu lembrei dele no final para participar aqui no ataque. Eu, agora. Vamos. Para. Como se fala? O que eu acho que eu... Titi deve levar, sério. Ó, meu, está calor aqui. Ó, ele, na minha opinião, ele deveria levar o um Arisson. Alisson, Ederson, Weverton. é da Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Magalhães. É, laterais, Danilo, Daniel, Alessandra, Tales, talvez até Marcelo, só que eu não sei como O Marcelo tá até porque O último jogo do Real Magra Que eu assisti do Marcelo Ele tava no banco Que foi contra o Machista City Eu vi lá que Ele estava no banco, não sei Porque talvez ele não Tá jogando mais titular, não sei E Talvez eu levaria Ele, talvez não sei, não sei como tá o futebol dele Lá na, na Europa Tá uh... Agora Meia, no meio Daquele meio ali Qual, qual, qual Casemiro Marquinhos é. apesar que Marquinhos tá no mal, no PSG Ó, oh, Marquinhos não. Yeah, que o que eu marquei aqui, velho? Tá errado aqui, escrevi errado. Marquinhos é zagueiro. Oh, meu Deus do céu. Tudo doidão. Marquinhos é zagueiro, Porque. Porque. Por tá. Agora eu vou dizer, é que Eu não sei porque eu marque, marquei o Acho que, que, que eu compliquei na hora de, de anotar o nome dos jogadores. Vou fazer isso. Vou olhar aqui na minha lista. Minha lista não cadê. Na minha lista aqui de.. Provável se elas são. Do jogador de é Copa do Mundo do Tite. É mesmo esse ano. É o último ano do Tite sem caô. Último ano do Tite na seleção. olha olhar aqui. Deixa eu. Vamos fazer isso. Aguarde, por favor. Uma eternidade depois. É... Vou colocar o Fred. Fred. No lugar do Marquinhos aqui no meio. Porque Marquinhos é... Eu tinha colocado... Eu tinha colocado Marquinhos no meio. Mas... Fazer o que, né? Eu me compliquei. aqui. Tá. Casemiro, Fred, Paquetá, Coutinho, Fabinho e Everton Ribeiro. Eu levaria o Everton Ribeiro. Mesmo que tem jogos dele, joga no Flamengo, mas o Everton Ribeiro joga na seleção melhor do que no Flamengo. Na moral. Hum. Coutinho. Eu levaria. Fabinho. Ah, eu tô falando tudo de novo, eu tô complicado aqui. Ó, agora no ataque, atacante, levar o Neymar, claro. Neymar tá aqui, tá? Nesta lista. Gabigol, Gabigol, é, ele, ele voltou com a irmã de Neymar, quando ele... Ele está com, com a Rafael. Ó. Ele se inspira muito na Imã e Neymar. Firmino. Richarlison. Oh, o Richarlison daqui do Espírito é, Quando eu vejo ele. Quando eu vejo ele na seleção, ou eu fico orgulhoso porque, tipo, o, o capixaba da, do meu estado, representando a seleção Brasileira no país, o meu estado, lá até hoje, é, ele fez gol pra vó dele na Copa América, peraí, ele fez o para dele na Copa América e dia que a seleção, a Copa América não, eu acho que foi, é, foi a Copa América, ia falou a Olimpíada, só que quem, quem decidiu as Olimpíadas foi o Neymar nos pênaltis, lembro disso. Agora na Copa América, o Richarlison bateu o pênalti, deu vitória pra, pra pra... Deu vitória pra Vandeira, não. Deu... É, deu... É, vitória pra Seleção Brasileira. E o repórter foi entrevistar ele, Aí né, ele falou assim que ele fez gol pra Vadele, mandou um abraço, um beijo pra Vadele. E ele esqueceu o nome da Vadele. Meu Deus, acontece acontece, esquecer o no, nome das pessoas. Aí, de, aí um ano depois, assim, estou exagerando, mas um tempo depois ele lembrou o nome da Vadele. Só não lembro qual. Era o nome, Vou colocar até aí na imagem para vocês verem. Todo dia de manhã quando eu acordava eu ia direto para o espelho para pra ver se tava diminuindo o caroço que deu aqui. E eu tava com o pensamento de jogar e, e graças a Deus aí com quatro dias eu fui curado aí. E eu falei com o Miranda antes de, de entrar, eu falei com ele que eu tava confiante, falei que se eu entrasse, se tivesse a oportunidade eu ia aguardar. Então, só tenho a agradecer a Deus mesmo. Falei que se eu fizesse um gol, ia ser para minha bisavó, né, que está lá com seus 80 e poucos anos. Então, eu queria agradecer a Deus e dedicar esse gol aí para ela. E agora é só comemorar e, e comer a família que está aí no Maracanã. E também lembrar né, que meu primeiro gol aqui no Maracanã foi de pênalti, justamente lá naquela trave. Então foi, foi um momento marcante que vai ficar sempre na minha memória. Vamos lá, por parte. Sua bisa tá vendo, relembra pra gente o nome dela, manda um beijinho. Ah, é, queria mandar um beijo aí pra minha bisavó. É, e que, que Deus é, ilumine ela, que ela perdeu aí meu bisavô tem pouco tempo. Então é só mandar um grande abraço aí pra, pra minha família e todo o pessoal lá do Espírito Santo, todo o Brasil, todo o povo aí que torceu por nós. Agora é comemorar. Chama Bisa? É... Porra, agora eu esqueci. A gente já esqueceu o nome da Bisa, avó. Olha, a, gente, a gente fez matéria com ela, a gente vai lembrar, a gente vai lembrar, a gente lembrar. Não, mas, Tá aqui, mas eu acabei esquecendo. É... é, Sei lá, é muita emoção, né? A gente já acaba esquecendo. É... Não consigo lembrar. O é... importante é o carinho. Ah, o importante é que, que deu pra fazer o gol pra ela. Então é. é agora é, é comemorar. Mas se eu lembrar não, eu te falo. Qual que é o nome da sua.. Da sua... Dona Julita, lembra agora? <risos> Como é que ele pode esquecer o nome da Bisa? Esse cara, esse cara ele é. Agora. Pra terminar esse vídeo aqui Terminar de falar o jogador Bruno Henrique Bruno Henrique, rapaz Eu o Bruno Henrique do Flamengo Porque Ele é bom jogador, ele é bom até de cabeçada Gabriel Jesus Eu não acho Gabriel Jesus Tão bom, tão bom Mas eu chamarei ele porque na seleção, ele, ele tem vídeo de joga demais. E aí galera, isso foi minha, as minhas opiniões. E foi também as, as prováveis que elas são do Tite. Então, eu vou me despedindo daqui, daqui não, deste vídeo, até a próxima, dia 21 de novembro, vocês. Oh, dia 21 de novembro não, dia que sai a escalação real, vocês vão ver, a verdadeira escalação, é nóis, falou e fui,